É, é. E aí, senhor? E aí, tranca? Tudo certo? Nada resolvido? Tudo certo, tudo certo, tudo se resolvendo, como sempre. Justo. Tudo caminhando em direção à luz. Bom. Vamos lá, né? Estudar um pouquinho. Podemos? Podemos. É... O mundo viveu algumas épocas que foram traduzidas de uma maneira compatível com a compreensão da época dentro do contexto histórico. A primeira época é a manifestação da raça e, com isso, a manifestação dos humanos de várias áreas do universo. A manifestação nesse mundo com a proposta da falta. É traduzido através das escrituras, não só a escritura bíblica, como a época de Adão e Eva e também de outras Uh, outros aspectos dessa narrativa que também vieram de outras culturas. Tá? Deste modo, desta desta maneira, podemos ter aqui um aspecto uh, comparativo. Então, se manifestou um projeto, esse projeto não deu certo, e esse projeto foi reiniciado. Essa foi a primeira época dada nas escrituras mais conhecidas como Dilúvio. A segunda época foi o seu segundo projeto, esse sim já manifesto e contido até aqui, que é do povo né, abrahâmico, né, com códigos de conduta livres. Ah, a terceira época, eu acredito que é do rei Davi, né, aquele período lá do, do, do, dos estudos, onde se dá né, uh, esses esses períodos aonde se traz o reinado, aspectos evolutivos, diferença entre seres, seres com o projeto de evolução, até que foi determinado que todos os seres nasceriam com o mesmo nível evolutivo, só que esse nível igual em estado potencial. Então, em vida, os seres teriam diferentes níveis evolutivos, mas em estado potencial, o mesmo nível sendo alcançado dependendo da conduta, dependendo das práticas e da índole do indivíduo. Isso foi um divisor de águas na terceira, na terceira época, porque trouxe com isso a, uma grande homogeneização da própria evolução, porque antes nasciam seres uh, com diferenças muito grandes a nível de evolução e, com isso, uh, haviam manifestações de, de seres com naves, com tecnologia, com aspectos que não eram tão funcionais para a raça humana, literalmente a quarta época uh, foi quando uh, não deu certo novamente só, só notícia boa, né, Tchuliana? E aí houve não se reiniciou o sistema mas houve um transporte dos aspectos do planeta tornando o um planeta mais condizente para a manifestação das potências evolutivas dos seres como assim? Uh, antes, vamos supor que uh, os, os, os mundos tinham liberdade vibracional. Então, a nível de magia, imagina que uma erva era muito mais potente, energeticamente falando. Então, era clara a mudança entre um bruxo fazendo o um remédio com intenção plena e um leigo fazendo o mesmo remédio sem a conduta que gera a intenção plena. Hoje, o, o, com, o mesmo, com a mesma receita, se tem o mesmo resultado, e o estudo é muito mais químico né, do que qualquer outro estudo. Então, o, o mundo foi ajustado e o povo foi transportado, né? É, no que na Bíblia e nos estudos é, e dos registros antigos se tem o, o, os padrões onde os povos foram para Babilônia, né? A, a Babilônia é esse mundo é, equilibrado e castrado a nível magístico. Agora na sétima era, na sétima época, esse mundo físico, esse mundo é, de interação física tem e vai ter aspectos magísticos mais livres onde o grau de consciência e a conduta terá mais poder uma vez que a conduta justa e o comportamento é, equilibrado vai ter maior valor pois isso atualmente é mais necessário pois mesmo com o um ambiente equivalente e equânime, a nível magístico, os seres conseguiram criar a moeda, o dinheiro, a falta, a nível generalizado, tornando a manifestação de seres pobres como nunca antes visto. Né? Também, proporcionalmente, a quantidade de seres vivos também, né? tem tudo isso. Ah... Estamos na quinta agora, né? Quinta época... Não, você falou sétima? Troca. Não, eu estava na quarta, ah, tava a na quarta porque é. a sétima é a que vai estar tá agora, né? Tá nos planos ah, entendi. Então, essa agora, sétima é de agora em diante. De agora em diante, depois da transição planetária. Com o despertar, a moral e a ética será um instrumento evolutivo para a conduta em paz de espírito e a conduta evolutiva dos seres. A quinta época é, é, veio com todas essas tentativas de, de intervenção dentro do, do contrato de manifestação da falta. Não houve nada disso e também não dava para reiniciar o sistema. Aí teve a manifestação do avatar, né? de um dos avatares de maior expressão vibracional. Outros avatares já vieram, já trouxeram mensagem e estruturas, mas não estabeleceram um momento e uma época, uma era. Né? O advento de, da energia crítica regente pelo planeta trouxe a uma mudança de era, iniciando a quinta época. A manifestação do Cristo, contudo, não é não é, é melhor do que os outros avatares. Não é mais evoluída do que Buda, do que é, Maomé, do que os outros. A única diferença que gera, faz a gente estabelecer uma época a partir da vinda dele, é porque Cristo é regente pelo planeta. Então, devido ao grau de responsabilidade, se tem a, a condicionante e a condição de estabelecer um marco. Só isso. tá? É mais uma questão burocrática do que prática, porque senão os conceitos né, pré-definidos já vão dizer que Cristo é melhor, ou maior, ou mais importante do que outros avatares que vieram e trouxeram suas bênçãos, uma vez que é, se manifestou o benefício, e se teve grande benefício com a manifestação espiritual, filosófica e também material desses seres uma vez que suas estruturas biológicas hoje fazem parte e farão parte do futuro do planeta. Então, todos contribuem com suas manifestações e graus de consciência e influência deniológica com a estrutura do mundo. Após a vinda do Cristo, se teve um, um período importante, cosmicamente falando, onde a Terra recebeu o banho cósmico de diversas é, influências astrológicas, diversas é, estrelas é, tiveram seu fim em um grupo específico, de uma área específica no universo, e a Terra recebeu um banho é, evolutivo no, fim, no que diz respeito a estruturas e mutações em nos mais diversos corpos, não só no corpo físico. Isso gerou o que chamam de limpeza, né? o que chamam de ajuste de bugs. Com a ida do, do, do nosso queridíssimo, se iniciou a Sexta Era. E aí, é, estamos até agora com o despertar da consciência por meio da, das virtudes que são o caminho que nos leva à criação e ao Senhor. Senhor, não o Senhor como alguém que é dono, alguém que rege, mas o Senhor no sentido de ter algo ou uma referência, ter um, um fator que traz consigo uma, uma um contraste de conduta em benefício da conduta e da ação correta, justa e equilibrada. Até aí, ok, né, Tchuliana? Até aí temos aí Sim. agora, sétima era, sétima época, a nossa expressão aqui, consciente, com mais poder, com mais liberdade, com mais capacidade de ação e acionamento do despertar não só em si, mas também no que diz respeito ao mundo e mundo. No mundo e para o mundo. Por que, que isso é importante? Porque Deus gosta do sete. Deus gosta do três. Deus gosta do seis. Deus gosta do nove. E Deus gosta do sete. Sabendo de tudo isso nós podemos trazer uma conduta espiritual que respeita esses padrões, a fim de se beneficiar com esses padrões. Logo, o primeiro ciclo do primeiro fluxo, do primeira, da primeira interação do, do ano, muito mais por uma questão de crença, conduta, função, é bem interessante para os seres terem um resultado ah, benéfico para os seus novos planos, para as suas novas jornadas e novo início. Então, eu vou ensinar aqui como é que você faz. Algo bem simples, algo bem tranquilo e algo com o objetivo de, de trazer ah, tranquilidade, estabilidade, serenidade para que vocês tenham uma conduta ah, condizente com a paz do espírito nessa nova fase do mundo nessa nova fase do planeta e nesse novo ano podemos gostou da minha das minhas explicações sobre as sete eras gostei podemos um sim e agora depois nós vamos estudar as sete os sete céus também e aí a gente vai ter bastante conteúdo aí para Fofocar. Vai fazer fofoca? Tá bom. Tranquilo. É, fofoca da história, né? Você vê que eu não, vou, eu não falo com muito entusiasmo, não, mas... Eu não tenho uma certa preguiça. É, é, você notou? Você estava tá me conhecendo é, bastante, é. hein, Juliana? É. Ah, são anos, percebendo. né? São anos. É, os anos é, transmitem uma certa intimidade. Uhum. Mas, enfim, é, é, é, é, é... estamos aí, né? Então você aí, garotinho, você é garotinha que quer fazer uma ritual, vocês gostam de ritual pra cacete, eu nunca vi. Uh... <risos> o, o... Você faz assim: você representa cada época com um pedacinho de vela. Você vai ter que fazer isso manualmente, porque a era do manual agora. Não é manual, é MANUEL! Então... <risos> você, você pega a vela, corta em sete pedacinhos e deixa o paviozinho para cima. E se você tiver preguiça, você pode ir comprar também aquelas velas pituticas. Sabe a vela pitutica, Tchugana? Sim, eu gosto uma muito. Velinha, uma velinha pequenininha para ambiente ela mesmo já apaga rapidinho. Isso. Isso. Então essa vela aí também é bacana. Você pega essa vela, você faz uma estrela de seis pontas. Não é difícil, é só pôr um triângulo para cima um triângulo para baixo. Você monta essa estrela de seis pontas e deixa preparado, se você quiser fazer dessa forma, você deixa preparado para adicionar no centro da estrela a sétima ponta. Isso vai é, manifestar uma união com esse sétimo ciclo, uma união com esse sétimo aspecto e uma união com a sétima era. Não contente a parte de baixo da estrela de sete pontas, a estrela de seis pontas, com a luz com a luz no centro, com a estrela, a, a, a vela no centro você vai colocar na parte de baixo o que representa o número 6. Vela da cor preta e da cor vermelha, para estabelecer o um movimento ao desconhecido a partir do que se conhece, que é o número de representação dos 6. Então, eu vou colocar mais... uma. Então, você ser nove velas. É, você pode colocar uma velinha... Então, nove velas até agora. É, porque... Vai ser uma vela, seis velinhas, uma em cada pontinha do, do, da estrelinha, de seis Isso. pontos. Uma velinha no centro, então são sete. Sete. E, e na pontinha de baixo da estrelinha, Isso. né, vou colocar mais duas velinhas, uma preta e uma vermelha. Isso. Entendi. E aí você vai contar até seis cada ponto vai ter cada ponta vai ter seu número quais os números? onde colocar? não importa os fatores da criação não importa não, mas você falou que a pontinha de baixo é a sexta pontinha né, não isso, fora os seis fora os seis, aí dos seis eu posso ir para qualquer, outro, qualquer Qual, outra ordem até é, o cinco, o quatro, o três, o dois e o um, pode ser qualquer ordem tá e aí você conta com a sua espiritualidade e seus guias para você poder seguir uma ordem uh, condizente com a ordem natural da sua expressão. Tranca, eu tenho insegurança em relação a isso. Não tem. A ordem que você escolher será a ordem correta. Faz parte do ritual essa confiança. Tem, ah, tem como errar? Não tem como errar. Você vê que uma coisa é boa, bem feita, hein, De primeira. Temos os números específicos nos, nos pontos específicos? Temos, ok. Agora vem a parte importante. Você vai escolher duas pontas para ser a sétima e a oitava ponta e a ponta de número 9, essas três é, sequências, essa, o, os três para chegar ao 9, são pontas ilusórias, são pontas que você ainda não alcança. São pontas que representam o subconsciente, o, o inconsciente e o consciente. E o 9 vai ser na ponta de cima, em contrapartida do 6. Então, lá você vai registrar o 9. Únicos, únicos pontos fixos é o 6 embaixo e o 9 em cima. Tá. No 9, você faz uma vela rosa, que seria a décima vela, né? E uma vela amarela ou uma vela branca, que vai representar a mente ou o amor próprio. A vela rosa é a força graduada, é a força gentil, para que esse ano, esse ciclo, o processo de autoconhecimento seja caloroso, gentil e amoroso, por meio do desconhecido e por meio do movimento lá no número 6. Você pode fazer esse ritual numa folha grande, numa folha pequena, mentalmente, se não tiver velas, mas é importante que você tire pelo menos uns 30 minutos antes para se acalmar, para se centrar e buscar serenidade. Tá Eu disse também há pouco que você pode preparar o ritual antes e no sétimo dia acender as luzes e fazer esse ritual. Caso você queira fazer dessa forma, o pequeno gafanhoto ou a pequena gafanhota, você pode fazer isso lá no seu local de reza, no seu local de fé, deixar lá, porque tudo isso é um processo, é um ciclo. Então, você vai entrar na energia do ritual quando você montar o ritual e você vai sair da energia do ritual quando você terminar o ritual, concretizando aquele aspecto ritualístico. E graças a Deus. Tranquilha. Oi. Na pontinha onde eu vou colocar nove, que é a pontinha oposta da pontinha do seis, eu vou colocar uma vela rosa, e uma outra vela, amarelinha ou branquinha? Isso. Tá. Então a rosa é rosa. aqui tem a escolha é amarelinha ou branquinha? Isso. Tá. Se você não tiver uma rosa, você pode pintar a vela de rosa também. Você pega uma tintinha, pinta a vela, ou imagina que ela é rosa. Não tem restrição. Tá bom. Pode colorir o papel embaixo de rosa? Pode. Tá. Você pode fazer uma estrela de seis pontas do jeito que você quiser. Pode até ser uma estrela mais requintada, se assim você desejar. Tá bom. Não é porque se a pessoa só tem vela branquinha, ela pode colorir, fazer um circulozinho rosa ali onde a velinha vai ficar. Ah, sim, sim. Pode fazer um circulozinho rosa. Alguma outra dúvida? Não. Estão ah, perguntando se isso pode fazer só dia 7, nunca mais. Não, você pode fazer sempre que terminar um ciclo. que você está estabilizando um novo ciclo. Então, se assim, você sente que terminou um ciclo, você pode fazer sem problema nenhum. Isso é interessante também. Pode ser um ritual de término de ciclo. Tá bom. Então é isso. Fica com Deus aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Tamo junto. Firme na lagoa. Sapo cururu. Até a próxima. <risos> <risos>